O Curso de Engenharia Metalúrgica trata do planejamento, produção, conformação e tratamento de metais e ligas para a elaboração de peças e equipamentos. Além disso, cabe a atuação da reciclagem destes materiais, assim como no impacto dessas atividades no meio ambiente e na sociedade. Quando falamos em indústrias metalúrgicas e usinas, é normal pensar em poluição. Entretanto, também é responsabilidade do engenheiro metalurgista encontrar novos caminhos para a produção e processamento do material metálico de forma sustentável. Além disso, é função desse profissional reutilizar os resíduos e tratar os rejeitos que serão liberados para a natureza. O engenheiro metalurgista tem como área de atuação todas as empresas que processem materiais metálicos, como Yerdal, Embraer, Petrobras, Taurus, John Deere, Still, Tramontina, Braskem, Marco Polo, CBMM, Vale e até mesmo empresas que produzem estentes cardíacos e próteses para a área médica. Para poder trabalhar em tantas áreas e empresas diferentes, o aluno do curso estuda durante cinco anos diversas disciplinas, desde as básicas, como cálculo, física, química e desenho técnico, até as específicas da metalurgia, como siderurgia, conformação mecânica, tratamentos térmicos, metalurgia física, termodinâmica, metalurgia extrativa, soldagem, fundição e corrosão. A maioria dessas cadeiras são realizadas no Campus Vale, e é lá que se encontra a maior parte dos laboratórios da Metal. É possível integrar os conhecimentos teóricos com os práticos através de uma bolsa de iniciação científica em um desses laboratórios, como Lamef, Laboratório de Metalurgia Física, Lapec, Laboratório de Pesquisa em Corrosão, Eletrocor – Laboratório de Processos de Eletroquímicos e Corrosão, Leamet. Laboratório de Estudos Ambientais para a Metalurgia LAPROM Laboratório de Processamento Mineral LAFUM Laboratório de Fundição LDTM Laboratório de Transformação Mecânica LSTC Laboratório de Soldagem e Técnicas Conexas NTCM Núcleo de Termodinâmica Computacional para a Metalurgia LACID, Laboratório de Siderurgia Somado a isso, os alunos também podem participar de uma empresa júnior, que presta serviços de consultoria a outras empresas do setor, promovendo uma vivência empresarial através da comunhão da teoria aprendida durante a faculdade com as necessidades requeridas por um profissional pelo mercado de trabalho, como técnicas de liderança, comunicação e trabalho em equipe. Diante de tanta diversidade de conhecimento, é possível ver a importância do engenheiro metalurgista. E para motivar mais alunos a ingressarem no curso, a Gerdau, juntamente com a URGS, tem um projeto chamado Galera Parceiras de Futuro. Esse projeto conta com uma bolsa de estudo para os quatro melhores colocados na classificação de ingresso do curso. Além disso, essa bolsa oportuniza a realização de um estágio de verão, nas usinas de Charqueadas e Sapucaia, agregando no conhecimento do processo e no contato com a rotina dos profissionais da área. O curso também conta com o Diretório Acadêmico da Engenharia Metalúrgica, o DAMET, que é responsável por organizar palestras, minicursos, visitas técnicas, viagens a São Paulo para participar da ABM Week, além de eventos sociais e desportivos, como a integração dos calouros e a Copa Metal. Além disso, o nosso curso cada vez mais está se diversificando. Atualmente, quase 25% dos alunos são mulheres, mostrando que há oportunidade para todos. Com isso, convidamos você para fazer parte de um dos melhores cursos de Engenharia Metalúrgica do Brasil.